E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. E começa a molhada, hein? A gente dizia na sexta-feira para o fim de semana, aumentaria a chuva de domingo para segunda e isso acontece hoje em todo o estado de São Paulo. No litoral chovendo já desde a madrugada e ao amanhecer. Continuaremos com chuva, períodos de melhoria de vez em quando dá uma trégua, mas logo volta a situação de chuva. Pode até pintar uma aberturazinha aqui, é colar no litoral, mas a situação é de instabilidade e vai se agravar à tarde com chuvas um pouco mais fortes, temporais ainda podendo acontecer entre capital, vales e interior do estado. 28 graus, deu uma refrescada, os ventos que sopram do oceano refrescou um pouco a madrugada e vamos até os 28 graus no litoral. 28 na capital, 30 graus no interior do estado. Tempo instável. Um abraço a todos. O aumento do tempo.